Quero deixar aqui para você, meu querido, meu amigo, minha amiga, eu quero deixar o meu boa noite, a minha saudação para você. E quero dizer para você, tá difícil a tua vida, tá difícil a sua situação. Você tem clamado, você tem buscado, você tem pedido a Deus por misericórdia, você tem. Você tem reclamado Você tem afastado de Deus Você tem deixado A sua caminhada As, as, as buscas que você tinha com Deus Por motivo de Não receber Eu quero dizer Que não é assim tão fácil não é assim tão fácil pedir e receber. Deus criou esse ser humano. Essa pessoa aqui é você. Deus o criou. Deus fez do barro e soprou nas narinas. E o Espírito Santo entrou e deu vida. Espírito Santo, poder de Deus. É você, meu amigo... Vem, vive a reclamar A gojejar Vive se maldiçoando Se amaldiçoando E amaldiçoando pessoas É assim mesmo A vida é assim mesmo Nós erramos, nós persistimos no erro Nós tivemos todos, Todo o tempo do mundo Para Nos formar nos preparar para viver nessa terra, mas nós nos acomodamos, nós procuramos o um caminho mais fácil, as coisas mais difíceis, mais fáceis que se tornam mais difíceis, nós procuramos as coisas que não, que não nos dão valor, as coisas que nunca nos deu valor, quanto tempo que você está aí prostrado nesse trabalho e não te, que te rendeu nada, quanto tempo que você Está nessa atividade sua que não se dá nada, que não se deu nada. Quanto tempo? Quando você vai parar e vai pensar, é, já deu, já deu o que te dá. Mas não, você persiste, você persiste, persiste, persiste. Como é bom buscar socorro em Deus? E assim continuou o salmista Emma, dizendo, reclamando, morando e pedindo a Deus, misericórdia misericórdia socorro, ele dizia assim alongaste de mim os meus conhecidos ou seja que Deus tinha afastado deles, os conhecidos dele ele achava que ele era ele estava morto e é pela idade, ele já estava dentro dos mortos, já estava, já estava chegando à morte então ele perguntava a Deus se Deus ainda Mostraria a glória para ele, que Deus ainda o abençoava, mesmo ele estando, estando perto da morte. Meu amigo, Deus é contigo até o fim da tua vida. Mas o que tiver de passar, tu vai passar. Mas você precisa confiar, entregar e acreditar, e se acalmar, se tranquilizar. Não devemos cobrar, cobrar, toda cobrança é sinônimo de não confiança, toda palavra em repetição é sinônimo de não confiança, tanto pedir a mesma coisa é sinônimo de não confiança, mas ora, ora pelos necessitados, por aqueles que não sabem orar, que não sabem buscar. A tua benção vem e o anjo vem trazer. Sem você menos esperar. Meu querido, lembra de uma coisa aqui. Não fecha a porta para ninguém. Não bate a porta para ninguém ame, e ame, e ame. Seja bondoso e caridoso. Vai ser dessa forma que Deus vai te visitar. É dessa forma que Deus me visita, é dessa forma que Deus visita, o anjo visita. No momento em que você está limpo, no momento em que você está Tranquilo No momento que você está Fazendo caridade Fazendo bondade No momento que você está amando o teu próximo Essa é uma brecha Que o Espírito Santo precisa Para entrar na tua vida E poucos dão essa brecha Eles dão brecha para o inimigo fazer um reboliço e te jogar por terra, nós devemos cantar, falar das coisas maravilhosas de Deus, porque tudo teve um projeto, os alimentos que Deus preparou para as aves, preparou para os homens, que veio da terra, cada um da sua forma, seu sabor. cada país com a sua língua de origem, para que nada se confundisse, para que o povo não se confundisse. Deus colocou cada um no seu lugar e deu a cada um a sua língua, a tua cor. Deus preparou cada um do teu jeitinho para que não se misturasse, para que nós pudéssemos falar aquele alemão, aquele japonês, aquele chinês, aquele é do rio, aquele é da Bahia, aquele é do Ceará. Os taques dele, e você ainda duvida do altíssimo Deus? São milhares e milhares de plantas, de flores diferentes. São milhares de, de árvores frutíferas que alimentam até os insetos. Deus não criou você para ficar de bobeira não, meu querido. Deus criou você com uma lista, com um livro que serve como guia. Com um livro, um grande manual de instrução. Você ainda não acordou? Você ainda não acordou? Você ainda não conversou com você? Quem é esse Deus? Aquele arco-íris que se forma? Pode fumar. É um projeto, foi um, um propósito de Deus. Uma aliança que Deus fez com Noé, que o mundo jamais se acabar em água. O vento que sopra para lá, para cá, cá, para lá. Como? Por quê? A Bíblia relata. sob o no canto da Terra e a Terra sustentada sobre nada o homem a criação a inteligência que fez o homem e a Lua o homem de Deus e que nós temos, sim, a capacidade de fazer o que Jesus fez, as coisas boas que Jesus fez. Deus, Ele é o dono da sabedoria, dono do entendimento, não devemos nos se perturbar, chorar, meu querido. Infelizmente nós chegamos uma.. Todos, né? Todos vamos chegar a uma certa idade. Aqueles que já estão tá lá, é, é, ali eles vão lamentar a morte, né? Já estão vendo que está próximo da, da sepultura. É assim mesmo, a Bíblia relata isso, está aqui. Que Deus abençoe todos vocês, que tenham uma ótima madrugada, um ótimo dia. Entregue teus problemas Em oração Olha a Deus No teu cantinho, dentro do ônibus, no carro No banheiro, no trabalho Nada te impede de buscar a Deus Conversa com Ele Tenha intimidade com o grandioso Deus Igual tenhamos intimidade com o um amigo, com o pai e a mãe e eles nos ouvem, eles param, eles prostam a, a, a nos escutar. Porque a intimidade, ela relata amizade mais do que amigo. A intimidade, ela aponta para uma amizade diferente, uma amizade aconchegante, uma amizade de verdade, igual a irmão. Seja amigo de Deus, converse com Ele, seja amigo de Jesus. Tudo o que você venha pedir, não esqueça de pedir, Senhor, me abençoe em nome de Jesus Cristo, que por nós morreu na cruz e ressuscitou dentre os mortos. E hoje batalha a nosso favor. Terminando de guiar para vencer essa grande batalha. Que Deus abençoe todos vocês. Todos vocês. Amém?